Olá oh, é pessoal do Youtube, mais um vídeo aqui do canal Regis Ariel Como se podem ver no título do vídeo Amortecedor da Suzuki Bugerman 125i Na Yamaha Anel 125 O conteúdo desse vídeo foi tudo baseado nos comentários Aqui dos vídeos do, do vídeo canal do Creonildo Rodrigues E eu comentei isso com o Elson Barça do Rio de Janeiro Via WhatsApp E ele resolveu Comprar o Amortecedor do Suzuki Burgman e instalar na Yamaha Neo 125. 125 eu vou mostrar como é que ficou a instalação do Elson Bastos na Yamaha Neo de 125 de ter tirado o amortecedor original e ter colocado da Suzuki Book 125 e eu queria pedir muito que vocês comentassem aqui na barra de comentários do, do, do canal aqui do pra me saber a opinião de vocês vocês verem agora eu gosto basta ter feito a instalação, ter trocado, tirado o original da moto dele e botar de outra moto isso é importante valeu tá vendo? olha só só fica, a roda fica um pouco mais alta, mas ficou 10, macinho pra caraca, bom muito bom mesmo, valeu dianteiro traseiro que já tava o amortecedor de o amortecedor só que eu tive que fazer uma, uma adaptação aqui no um pedalzinho de, de coisa quando eu quero soldar uma peça entrava dentro pra poder o cavalete e o cavalete central agora tá ralando o cavalete central não tá pegando então eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz no, no outro ali fazer nesse valeu Never gonna give you up I'm never gonna let you go never